que estamos lhe ajudando. Professor, então, por onde que, de fato, nós deveríamos começar um TCC? Por meio da fundamentação teórica ou metodologia? Muito bem, Pablo, excelente pergunta sua. E, e de fato, assim, por onde começar o TCC? Pensa o seguinte, por onde você começa a obra de uma casa? Você começa a obra de uma casa pelo projeto. Por onde você começa uma festa de aniversário? Você começa uma festa de aniversário pelo planejamento dessa festa. No TCC não é diferente. No TCC a primeira coisa que nós precisamos fazer é o projeto. Tá, então eu vou estruturar ali o projeto, tema, problema, objetivo, posse, justificativa, metodologia, recursos, cronograma, fundamentação teórica, beleza. Fiz o projeto? Fiz. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus objetivos específicos e esses objetivos específicos eles vão virar os capítulos do TCC. Então eu tenho lá uh, eu tenho a introdução, mas eu não vou escrever a introdução agora. Depois eu tenho o primeiro tema, que é o segundo capítulo. O pri o, esse primeiro capítulo teórico, é, é o capítulo que vai falar sobre o assunto geral do seu tema. Então eu vou usar exemplo aqui, a educação matemática. Então no primeiro capítulo, é, eu vou trabalhar sobre a educação matemática. Eu vou explicar o que é educação matemática, como que acontece a educação matemática, o que é a educação matemática. Então eu vou fazer a fundamentação teórica deste projeto. No segundo, no terceiro capítulo, né? É, eu vou me aprofundar na questão do problema, por exemplo. Então, ah, os alunos não aprendem matemática. Então eu vou trazer um capítulo, trazendo dados estatísticos, trazendo outra literatura sobre a aprendizagem matemática, ou sobre os problemas da aprendizagem matemática. Aí o céu é o limite. Eu posso falar do PISA, que tem dados, eu posso falar da Prova Brasil, agora... Ah, eu vou falar da aprendizagem como um todo. Não, é muita coisa. Então, eu posso pegar, por exemplo, a questão do ensino médio, eu posso pegar, por exemplo, a questão do ensino fundamental 2, eu posso pegar a questão do ensino fundamental 1. Um. Então, eu posso pegar aí, dar uma funilada nesse tema para não ficar algo muito amplo. Depois, eu posso falar, eu posso trazer outras pesquisas... Ah, Dizendo como outros pesquisadores, como outros, outros trabalhos, apontam a questão da superação da aprendizagem matemática. Então, tem trabalhos que falam sobre aprendizagem matemática através de jogos, tem trabalhos que falam sobre aprendizagem matemática através de brincadeiras concretas, uh, tem trabalhos que falam sobre jogos eletrônicos. Né? Tem, um, tem um outro aluno do TCC Agora Vai que está pesquisando sobre a questão de jogos eletrônicos e o foco dele é a alfabetização. Olha só que legal. Então, a utilização de jogos eletrônicos para potencializar, para melhorar a qualidade da alfabetização. E aí ele está fazendo um trabalho de revisão bibliográfica. Né? Então, ele precisa apresentar o que outros autores pesquisam sobre o tema. Então, na hora de você escrever... Respondendo a sua pergunta, Pablo, depois que você tiver o seu projeto pronto, que aí você já tem clareza, né, sobre toda a estrutura do seu trabalho, aí você vai começar pelos capítulos de fundamentação teórica. Você vai começar pelos capítulos de revisão bibliográfica. Vai organizar os seus capítulos, então capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, né, não sei quantos capítulos tem o seu trabalho. É, Vai ter o título lá do seu, do seu trabalho e aí depois você começa com a parte da escrita. A metodologia, ela é um capítulo especial, essencial no seu trabalho, porque é onde você vai explicar como você fez a pesquisa. Então aqui é o como, como você fez a pesquisa. tá Por exemplo, é, eu estou fazendo um TCC de uma pós-graduação que eu estou fazendo em educação, ciência... E sociedade e o meu TCC ele vai falar ele vai, é uma avaliação dos livros didáticos de geografia do sexto ano que tratam sobre a questão de terremotos no Brasil e uma evidência é que os livros de geografia do sexto ano do ensino fundamental muitos deles a maioria deles eu não consigo quantificar porque a pesquisa ainda não está pronta é a maioria deles nem toca no assunto de terremoto no Brasil, ou se toca é de uma maneira muito simplória, uma maneira muito pequena, que nem dá para você despertar o interesse no aluno a respeito dessa temática da, do terremoto no Brasil. Uh, então, o meu primeiro capítulo, logo após a introdução, né, o meu primeiro capítulo ele vai falar sobre a alfabetização científica, Tá, então, estou trazendo a questão da alfabetização científica. Depois, eu vou falar sobre o uso do livro didático. E o uso do livro didático ele vai trazer é, informações sobre a compra de livros, né, o projeto do governo de distribuição de livros. Em seguida, eu vou trazer uma discussão sobre terremoto no Brasil. Né? porque existe, como existe, como é pesquisado, como que isso está na literatura. Aí vem a minha metodologia. Depois da minha metodologia, aí vai vir a minha discussão. Então, na minha discussão, é onde eu vou trazer a, o como deveria ser, né? a minha proposta, é, é, é a cereja do bolo, é, olha, a, nós temos isso, não temos isso, precisamos disso, e qual é a proposta? Então, um capítulo... Que é a discussão, e em seguida a conclusão ou discussão final do meu TCC. Acabou. Tá? Isso nessa brincadeira aí vai dar um TCC de mais ou menos umas 60, 70 páginas, mais ou menos, né, em formato de monografia. Depois a gente vai enxugar tudo isso, obviamente. Vamos separar eles em alguns trabalhos e vamos publicar na, na forma de. De artigo. Então, a organização do TCC em si, ela não tem tanto segredo assim, tá? É, a questão é você ter o planejamento, você ter a organização, para ter bem claro o que você vai escrever em cada um dos seus capítulos. Espero que eu tenha respondido a dúvida aqui do Pablo.